Para evitar que o vírus circule, para evitar que a, a, a infecção se propague e novas cepas venham a surgir, como nós já estamos observando em alguns estados, as medidas de higiene são fundamentais. As medidas de precaução de contato e, sobretudo, evitar aglomeração.